Mary é uma agente comunitária de saúde. Ela examina muitas pessoas na sua comunidade com a Covid-19. As pessoas com sintomas leves de Covid-19 podem se auto-isolar com segurança em casa enquanto estão doentes. Isso ajuda Mary a cuidar de todos. Nem todas as pessoas com Covid-19 podem receber cuidados em casa. Karim tem Covid-19. Mary precisa primeiro verificar se Karine está estável e se não apresenta nenhum sintoma de alerta. Se ele estiver, Mary deve providenciar para que ele seja atendido em uma unidade de saúde imediatamente. Os sinais de alerta comuns incluem dificuldade para respirar, dor no peito, sentir-se confuso e outros sintomas mais graves. Karim também estaria melhor numa unidade de saúde se tivesse mais de 60 anos de idade. Se ele já tivesse problemas de saúde que pudessem piorar a covid-19 ou se morasse num local onde fosse difícil de se isolar. Nada disso se aplica a Karim. Ele tem apenas sintomas leves e a sua esposa é capaz de cuidar dele até que melhore. Isto significa que ele está apto a isolar-se em casa. Mary explica que ele deve registrar os seus sintomas e temperatura duas vezes por dia, de manhã e à noite. Karim mantém um registro escrito por 14 dias a partir do dia em que ele adoeceu. Mary verifica se Karim sabe quais sintomas ele deve prestar atenção. Isso ajudará a Karim a monitorar a doença e verificar se os seus sintomas estão melhorando ou piorando. Os sintomas mais comuns da COVID-19 são febre, calafrios, tosse seca e sensação de fadiga. A maioria dos sintomas geralmente desaparece após cerca de uma semana. No entanto, se algum dos seus sintomas continuar a piorar, e começar a apresentar algum dos sinais de alerta, Karim deve procurar assistência médica imediatamente. Mary verifica se Karim compreende e se sabe quem contactar se seus sintomas piorarem. Karim precisa se isolar por pelo menos 14 dias após apresentar os primeiros sintomas. Então, se ele ficou sem medicação e sem sintomas durante pelo menos três dias,